queridos internautas estamos iniciando mais um programa seguindo os passos de Jesus e hoje vamos ler mais uma página do livro Jesus no Lar com histórias contadas por Neio Lúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier lindo texto nós, nós precisamos mesmo nos conhecer melhor para ser feliz, para entender o que, que é realmente a felicidade. E nos ensinamentos do Mestre Jesus, pode ter certeza que não teremos mais dúvida a partir de hoje com relação à verdadeira felicidade. Bom, na primeira parte faremos a leitura e na segunda parte faremos a explicação de acordo com o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Então o livro que eu quero falar para vocês e recomendo, Jesus no Lar. E vamos à leitura. Na verdade, é uma receita né, que Jesus dá sobre a felicidade. Por isso que eu falei que nós vamos aprender bastante. A, a receita da felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas acerca do assunto, Jesus perguntou-lhe, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou, Sim, Tadeu. Isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou. Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim... Que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes. Deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro por respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia. E julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito... Se quantos que peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo Código do Bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo, esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o Mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam, para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra, as Glórias do Paraíso Ouvimos Uma linda dissertação Sobre a Receita da Felicidade De acordo com o meu entendimento Nós compreendemos que Tadeu, ele estava inconformado com o modo com que as pessoas eram tratadas naquela época. Ele estava muito inconformado, porque ele reclamava aqui, ó, dos dominadores de Roma... Ele reclamava sobre os rabinos de Sinédrio. E ele não disfarçava realmente essa revolta. E ele falava, falava, reclamava. E o Jesus ali ouvindo, então resolve perguntar para ele como ele interpretava a felicidade você, Tadeu, interpreta essa felicidade e ele então disse que seria a paz de todos felicidade é a paz de todos mas Jesus ainda vai com outra pergunta né? ele diz assim bom, isso eu entendo isso eu sei eu não desconheço mas eu gostaria, estimaria saber, como você se sentiria realmente feliz. Aí, então, Tadeu, ele diz assim, eu suponho que atingiria a suprema tranquilidade, se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Realmente, nós sempre queremos ser compreendido. Nós sempre, de acordo com o nosso jeito de ser, a gente gostaria que as pessoas fossem boas, sempre tivesse compaixão da gente, que tivesse piedade, que compreendesse. E era o contrário. Ele era inconformado com a impiedade. Ele era inconformado com a calúnia, com a maledicência. Ele não se conformava com sarcasmo. E outra, ele, ele desejava... Que as pessoas não desprezassem, não desprezassem a intenção dele, que ele gostaria que as pessoas, aqui, como diz aqui nessa parte, ó, eu vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada, quer dizer, os parentes, os amigos, né, tratassem de acordo com o meu anseio honesto e ser acatado pelos demais. Bom, quem estuda Jesus, os ensinamentos do mestre, já sabe que Jesus, ele... Quando ele chega e pega os dez mandamentos. O que, que ele faz? Ele troca por, de, por dois. Que amará é amar a Deus. Sobre todas as coisas. E ao próximo. Como a si mesmo. Porque quem ama a Deus. Respeita o próximo. Se coloca no lugar do outro. Antes de agir. Então. Aquela. Quando Jesus resume esses dois mandamentos, quer dizer, para que nós agíssemos com o outro de acordo com gente, o que a gente gostaria que agisse com a gente. Quer dizer, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Essa é a ética né, de Jesus na pedagogia do amor. Então o que, que a gente observa? Que Tadeu ele queria ser compreendido dessa forma e todos ali ouvindo aquela conversação: um falava uma coisa, o outro falava outra, e, e, mas todos estavam numa expectativa de, da resposta do mestre. O que será que o mestre iria dizer? Com relação à felicidade verdadeira. Como é essa receita da felicidade? De que forma nós deveríamos agir? Tadeu deveria agir? E nós vamos jogar para a nossa atualidade. Porque os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ainda nós não compreendemos... E muito menos praticamos. Do momento que nós almejamos a felicidade verdadeira, nós precisamos então compreender o nosso Mestre Jesus. Porque dizem os Espíritos que Ele é o nosso guia e nosso modelo. Então nós deveríamos estudar mais Jesus, falar mais de Jesus, compreender mais o nosso Mestre porque assim nós faríamos uma reforma íntima dentro dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, atitudes renovadas, deixaríamos de ser esse homem velho com atitudes ainda indignas de dizer cristãos, principalmente espíritas cristãos, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, nós, Deveríamos estudar mais os ensinamentos de Jesus, porque na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que nós estamos, nas nossas angústias, na, nos momentos de ansiedade, onde a gente busca ser mais feliz e, e gostaríamos também de ser compreendido por aqueles pela nossa família, por aqueles que convivem conosco. Então, nós deveríamos, nesse momento, lembrar do nosso Mestre Jesus. O quanto ele deixou para nós tudo escrito. Tudo escrito não, que quem escreveu foram os apóstolos. Mas os apóstolos deixaram tudo aí prontinho para nós. E também os espíritos deixaram receitas de felicidade para nós. Mas ainda somos comodistas e nos acomodamos como eu disse deixamos de estudar. Aliás, temos até uma preguiça mental de ficar pensando nos ensinamentos do mestre, temos ainda uma preguiça de fazer as leituras, mas vamos entender o que Jesus quis dizer nesse momento com relação à receita da felicidade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 estenderemos na terra as glórias do paraíso muito bem, aquilo que nós falamos ele disse para Tadeu fazer então, como por exemplo, se ele imaginaria que, como ele gostaria que, que as pessoas não fossem maledicente que ele também não fosse maledicente que como ele não gostaria de sacar, sarcasmo que ele também não fizesse tivesse essa atitude né que ele como ele não gostaria como ele gostaria de ser compreendido então que ele compreendesse os outros e nós sabemos que isso esse tipo de atitude que nós exigimos dos outros nós deveremos exigir de nós e dar exemplo dentro da família em primeiro lugar, né? onde nós convivemos. As pessoas com quem nós convivemos. Então, quando Jesus falou. Porque nós, Espírito, ainda temos um outro dever. Porque do momento que eu mudo a minha atitude. Que eu faço a renovação das minhas atitudes para melhor. Nós também estamos ensinando para os nossos irmãos desencarnados. Aqueles que convivem conosco. Porque nós sabemos que. Que, que temos né, vivemos no mundo visível e um mundo invisível. Então nós, do momento que nós renovamos as nossas atitudes, seremos exemplo uns para os outros. Então vamos entender: se eu sou na minha casa exemplo para os meus filhos, para os meus irmãos, para a minha família, eles vão aprender comigo. E Aqueles com quem eles vão conviver também, eles vão aprender, tanto o encarnado quanto os desencarnados. Então, a lição do mestre, essa receita, ela é infalível. Basta a gente colocar em prática. Vamos ter bom ânimo, assim como Jesus disse. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vamos vencer a nós mesmos os nossos defeitos, as nossas atitudes indignas ainda de dizer-se cristão. Como eu disse antes, espíritas cristãos. Vamos seguir Jesus, porque eu sempre digo, né? quem segue Jesus não erra o caminho. E nós vamos encerrar aqui mais um programa Seguindo os Passos de Jesus, deixando aquele abraço. Carinhoso para todos vocês que me seguem, muito obrigada e até o próximo programa. Jesus nos ilumine, hoje, agora e sempre.